Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal oficial do sucesso. Se você já é nosso fã, muito obrigado por estar aqui todas as semanas prestigiando nosso canal. Se você está chegando agora aqui no canal, está meio perdido ou perdida, muito prazer, eu sou o Rei Garcia e eu convido você a assistir este vídeo até o final. E se você se sentir mais feliz depois disso, se inscreva aqui no canal. Mas cuidado, tá? Porque aqui comigo você aprende a quebrar padrões e a sair do convencional. Vamos começar então. A vida é cheia de altos e baixos, né? Às vezes nós estamos por cima, outras vezes nem tanto. Mas eu acredito que é justamente como você reage é, aos momentos mais difíceis da vida que mostra o tipo de pessoa é, que você, é, né? Eu sei como é difícil, como é complicado se manter confiante, superar os momentos difíceis da vida. Mas a melhor maneira de superar as dificuldades, apesar de parecer óbvio, é agarrando o touro com a unha, né? E encarando o problema de frente. Repare que quanto mais você acredita que a vida é difícil, mais você se sente impotente, e frustrado diante de tudo, né? E mais você se sente uma vítima das pessoas, da sociedade, e isso só torna tudo mais difícil porque esse tipo de sentimento ou de comportamento, quem sabe, só destrói a sua capacidade de ver claramente a situação e força você a ter um comportamento cada vez mais destrutivo. Né? E isso acaba, claro, criando pensamentos e sentimentos negativos que te impedem de encontrar uma solução e faz com que o problema se arraste eternamente. Né? Parece que o sofrimento nunca acaba e dura muito mais tempo do que o necessário. Né? Às vezes até mais do que o suportável. Então, se você está passando aí por um momento difícil, é, a primeira coisa que você tem que pensar agora é como restaurar a sua paz interior, né, o seu poder pessoal. Sua prioridade nesse momento deve ser encontrar uma maneira de se livrar do medo, das perturbações, de toda a negatividade, né, para que aí sim você se torne mais competente para resolver as coisas. Né. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida não é como nós achamos que ela deveria ser. Né? A vida é como ela é mas a maneira como você lida com ela faz toda a diferença. Né? O mais importante é que se manter confiante, né? se manter otimista, pode parecer um clichê, mas todo clichê geralmente tem um fundo de verdade. Né? E independentemente disso, repare que nessa situação você não tem muitas opções. Né? Ou você se mantém confiante e lembra a si mesmo, que realmente existe uma luz no fim do túnel e que você vai conseguir superar tudo isso, ou você pode ficar reclamando, sentar e chorar, né? se revoltar e se lamentar, né? se concentrando em ser só mais uma vítima das circunstâncias, né? circunstâncias que você criou para si mesmo, aliás. Muitas pessoas têm uma tendência natural a perder a motivação facilmente, né? e a motivação é muito importante para enfrentar qualquer dificuldade. Quando a motivação acaba, nós somos dominados pelo desânimo, né? Nós somos perdidos, não sabemos o que fazer, né? Parece que tudo perde sentido. É claro que nessa situação é, nós não temos a menor vontade de agir, né? De fazer alguma coisa. É normal nessa situação darmos tudo como perdido, porque as coisas param de fazer sentido e nós acabamos petrificados, né? Realmente aí perante Davi, né? Realmente, há é um momentos em que nós não temos muito é, o que fazer para mudar essa situação. Né? Mas, mesmo assim, sempre nós podemos fazer alguma coisa. Então, sempre vale a pena lidar com ela e se livrar o mais rápido possível do problema né? e tocar a bola para frente. aí. Mas, na grande maioria das vezes, nós temos as condições e o poder de mudar as circunstâncias a nosso favor e resolver a situação. Né? Nem sempre é rápido. Esse é o problema, as pessoas se acostumaram a querer soluções fáceis e rápidas. Né? Principalmente essa geração mais nova, aí, que eu falo a geração do menini, que vive num mundo de ideologias, de igualdades, do politicamente correto, etc, etc. E esses ainda acabam muitas vezes sofrendo mais. Né? Independentemente do momento da situação, normalmente a solução não está à vista. Né? Até porque, veja bem, se, você, se fosse tão fácil assim resolver as coisas, você muito provavelmente não teria chegado à situação que você está. Né? Mas se você puder dar um passo para trás, e ver o quadro geral, ver o cenário por vários pontos de vista, com certeza você vai descobrir muitas coisas que vão te ajudar a sair dessa situação que você se encontra. Né? Se manter positivo, se manter confiante é só uma pequena parte para superar os momentos difíceis, mas é uma parte muito importante, né? Tentar as dificuldades é inevitável, agora aprender com elas é uma opção, né? Eu, quando me vejo no meio de uma situação desagradável, eu, particularmente, gosto de separar tudo em partes, né? E ver o que deu errado. E o que eu poderia ter feito diferente? De um jeito ou de outro, eu não me preocupo muito com o porquê daquilo que está acontecendo comigo, né? Meu primeiro pensamento sempre é como aquilo... Aconteceu, como eu permiti que aquilo acontecesse. E aí está a maior parte do problema para a maioria das pessoas, né? A maior dificuldade delas em lidar com os problemas é justamente entender como ele aconteceu. Né? Geralmente as pessoas tentam descobrir por quê, né? Para achar um culpado, seja uma pessoa, uma situação, isso não importa. É, mas sempre que alguma coisa dá errado, a maioria de nós quer achar algum, alguém para culpar, né? Que achar é algum culpado você, na verdade, deveria estar tentando achar uma explicação. A culpada pode ajudar a redimir aí a nossa parte da culpa, né? pode fazer bem para o nosso ego, mas fora isso, não traz solução nenhuma. né? Só aumenta a frustração e a sensação de impotência. Né? Agora, quando você se preocupa em como alguma coisa aconteceu, você está procurando entender a causa daquilo. Né? Aí você me pergunta, Garcia, não é a mesma coisa? É claro que não. Aquilo que nós vemos ou entendemos como um problema, geralmente é só um reflexo, mas não é a fonte do problema. Problemas são é como uma febre. A febre é só um sinal ou um reflexo de que alguma coisa não está bem com a sua saúde. A febre pode ser consequência de uma gripe ou de uma infecção muito séria. Não adianta você ficar tomando um antitérmico para diminuir a febre, analgésico, porque... É, o que está causando o problema vai continuar lá intocado, né? É, então, a tendência é só piorar com o tempo, né? Até que a febre, o suposto problema, se torne recorrente. Então, sempre que eu me vejo diante de um problema, minha preocupação não é tanto aprender alguma coisa com ele, não. É, eu prefiro entender como ele aconteceu, né? Quais situações foram se juntando para permitir que aquele problema específico acontecesse, né? Por que ele aconteceu, não importa. O que importa é como ele aconteceu, né? saber como envolve todo um processo e uma ordem de acontecimentos. Nada acontece aleatoriamente, tá? isso eu garanto para você. E eu sou um solucionador de problemas, né? eu acho que foi isso inclusive que me levou a estudar engenharia que me motiva é, a desenvolver esse trabalho, aqui, né? descobrir motivos e de resolver problemas. Em qualquer situação eu vou e divido tudo em partes né? e com isso eu sempre consigo ter uma imagem muito clara. Qualquer situação do que eu preciso fazer, né, para ter certeza do que eu não estou me envolvendo nas mesmas situações que eu já estive envolvido antes novamente, né. E no último caso, eu sei o que fazer para minimizar a dificuldade da situação, né, ou enfrentar ela com menos dificuldade. Muito mais fácil passar por um momento difícil, né, quando você sabe que aquilo vai ter pouca chance de acontecer de novo, né, porque isso elimina. Duas das piores variáveis que existem em qualquer problema, né? O medo e a incerteza. Né? No momento em que o medo é eliminado, junto com a incerteza, é, você se torna muito mais confiante, você se torna muito mais motivado e você tem certeza de que aquilo é temporário, né? Porque você vê a sua situação com muito mais clareza, você entende cada parte dela e, obviamente, você sabe o que precisa ser feito. Né? Então, você. Também cria um ambiente onde as soluções, as oportunidades começam a aparecer naturalmente. Aí, né? O problema, eu volto a dizer, né, é que geralmente não é rápido resolver as coisas. Né? Eu sempre digo que a vida é estrategicamente calculável. Então se você quer vencer, você tem que ser um estrategista, né? você tem que ser paciente, tem que se manter sempre focado no resultado desejado. Não curiosamente... Eu comecei a estudar, dentre muitas coisas, a numerologia para obter respostas, né? Obter respostas para mim. E com esse estudo, eu não só descobri, como aprendi muitas coisas, né? E uma delas é que, que me ajuda muito é ver tudo sob um ponto de vista mais simples e bem mais prático. E uma das coisas que eu aprendi estudando a numerologia toda a sua história, é que você deve se concentrar naquilo que você pode controlar, não no que você não pode. Né? A maioria das situações, aparentemente, elas estão além o seu controle. E a sensação que nós temos é que não importa o que se faça, você não pode mudar nada. Né? Repare que pensando assim, você está tornando a situação ainda mais sombria, né? ainda mais terrível do que realmente ela é. Você está se concentrando nos aspectos negativos. Né? E se, em vez disso, você puder parar por um segundo né, e se concentrar nas coisas que estão sob o seu controle, aí você vai perceber que as ideias começam a aparecer e, junto com elas, vem as oportunidades. Né? Entenda que você está passando, é, se você está passando por um momento difícil, né, a sua prioridade é retomar a confiança né, e o controle sobre a situação. Mesmo que você não possa controlar tudo, você pode sim atender o que vai acontecer e controlar quando e como muitas das coisas vão é, acontecer. Né? Você só precisa ter clareza para saber o que você precisa fazer. Né? E deixa eu te explicar uma coisa. Goste você ou não, as coisas são como são. Então deixe de lado a sua verdade e comece a entender a realidade. Né? Esqueça os porquês e vamos é, aos como. Né? Você não pode pagar suas contas O porquê você sabe. Se você não está conseguindo pagar as suas contas, é porque você gastou demais. Ah, Garcia, mas eu ganho menos do que eu preciso gastar. Não importa o porquê. Né? O porquê é óbvio, você não está gastando mais do que ganha Por que quer, ou sei lá porquê. Né? Ou está, né? esse não é o problema. ainda que aqui não importa se você está ganhando pouco, se você perdeu o um emprego, se você está esbanjando, se você é um comprador compulsivo. O porquê não importa, você não precisa de justificativas, você precisa de solução. Né? Então nós precisamos saber é como você chegou a essa situação, não porquê. Né? Como eu acabei de dizer, o porquê é óbvio. Né? O como é que vai te dar a resposta que vai te ajudar a encontrar uma solução definitiva. É bem difícil entender como os problemas acontecem às vezes, tá? mas imagine dessa forma. Imagine que alguém te pega agora aí, onde você está de supetão, tá? te coloque uma venda nos olhos e te leve para um lugar totalmente desconhecido. Tá? Larga você lá, né, só com a roupa do corpo, e manda é, você se virar. Repare que nessa situação não importa por que isso aconteceu. O que importa é que já aconteceu. Né? E agora seu problema é voltar para casa, né, para o conforto e segurança do seu lar. Você... Precisa resolver, não achar motivos. Né? Isso não, você pode fazer depois, mas geralmente o motivo sempre acaba ficando óbvio né? já durante o processo de solução. Então você pode sentar e ficar perdendo tempo tentando descobrir por que isso aconteceu com você, ou você pode ser produtivo e entender o que aconteceu e como aconteceu, para que você possa voltar para a sua casa, para a sua zona de conforto. Aí. Em é, segurança, né? Então você deve analisar cada parte, o meio que te levou até lá, né? Foi a um carro, foi a pé, foi no colo, quanto tempo mais ou menos levou, os barulhos que você ouviu no caminho, etc, etc. E assim você vai conseguindo ter várias informações que vão te dar uma boa ideia, inclusive de onde você está, né? Isso vai te dar uma noção de tempo, de espaço, vai te dar. Vai te situar na realidade do contexto. Né? Não tem como sair de uma situação se você não sabe onde você está, nem como você chegou lá. Né? Tem que ter pelo menos uma ideia. Então, isso é o que você deve fazer em qualquer situação difícil. Né? Descobrir como você chegou àquela situação. Seu marido, sua esposa quer te deixar, quer ir embora, não pergunte a ele ou ela por que ele ou ela quer te deixar. Né? Se pergunte como você chegou a essa situação. Esse é o motivo pelo qual a maior parte das pessoas passam a vida remoendo problemas e sofrendo com problemas antigos. Né? É por isso que ficam guardando mágoas, rancores e passam a vida sofrendo pelos mesmos motivos. Né? Porque elas ficam tentando achar justificativas e culpados ao invés de tentar descobrir como aquilo aconteceu e colocar um ponto final. Né? Esqueça a sua verdade né? e se foque na realidade da situação. Verdade cada um tem a sua, né? é a sua visão. Agora, a realidade só existe uma. Né? A verdade é que se você está em paz com essa realidade, você pode se concentrar no que precisa ser feito com base nos fatos. Né? E é claro que isso torna é muito mais fácil resolver as coisas. Né? Se você luta contra a realidade, os fatos deixam de ser importantes. Né? Você age baseado nas emoções. E o foco vai estar em resistir, não em resolver. Né? Isso destrói a sua capacidade de qualquer um, né, a sua capacidade de entender o que está realmente acontecendo e ver o que você precisa fazer. Né? Lidar com qualquer situação sem ver a realidade é igual tentar arrombar uma porta antes nenhum de ver se ela está trancada realmente. né Você presume que ela está trancada, toma isso como verdade e passa horas literalmente metendo o pé na porta, tentando abrir ela à força. né Você pode gastar muito mais energia, tem que forçar a abertura da porta do que na verdade Arrumando uma solução, né? mas não será muito útil fazer isso. É, se você reparar bem, você vai ver que, eu não digo todos, mas a grande maioria dos problemas que você enfrentou até hoje, começaram a se resolver, né? tudo se iluminou no momento em que você deixou de resistir a ele. Né? Com a sua verdade, entendeu a realidade. E por que isso acontece? E quando você faz isso, você restaura a sua capacidade de ver e pensar com clareza. Né? Você pode não gostar do que você está vendo, você pode não aceitar o que você está vendo, você pode não querer se conformar com o que você está vendo, mas pelo menos agora você pode ver a realidade. Né? Então você pode colocar a sua energia e dar atenção ao que precisa ser feito realmente. Né? em vez de resistir e tá, né? tentar resolver na porrada, você pode se concentrar em soluções e passar agir estrategicamente com uma precisão cirúrgica até. Né? Em vez de tentar meter o pé na porta trancada tentando forçar ela a abrir, você pode se concentrar e encontrar a chave, ou fazer uma chave ou uma solução mais fácil. Né? Então analise cada situação e crie um plano de ação baseado em fatos, né? na realidade e não em emoções e sentimentos sei que é muito difícil, né, resistir a se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, mas isso é imprescindível, né? Às vezes nós ficamos tão focados no que está por vir, né, que nós nos esquecemos como nós chegamos aonde nós estamos. Nós não olhamos para trás para ver o que já percorremos, e muito menos nos dar algum crédito, né, por aquilo o que nós já fizemos. Então, se você está em uma situação difícil nesse momento, tudo que você Precisa é de uma dose de motivação extra, né? Não adianta ter esperança, você precisa confiar em si mesmo e ter certeza de que você é capaz de resolver qualquer situação, né? E o melhor jeito de fazer isso é sendo objetivo e realista, né? Então pare de reclamar e de se fazer de vítima, né? Pare de presumir pior, se achando injustiçado, desprivilegiado, né? Desafie as suas crenças, sente novos desafios, busque novas experiências, principalmente. Né? Pare de se sentir culpado, de ver tudo como um problema, mesmo que você é, pudesse ter feito algo diferente sobre isso. Né? Se concentre no presente e se mantenha focado na solução. Né? Quando as coisas saem do controle, é, procure manter o foco né? e se volte para a solução. É muito mais fácil lidar com as dificuldades quando você confia em si mesmo, né? quando você acredita na sua capacidade. É claro que nem sempre é fácil fazer isso sozinho. Né? E é justamente em momentos difíceis que nós precisamos de um pouco mais de apoio e orientação. Né? E é justamente aí né, que ter o seu estudo numerológico faz toda a diferença. Né? Quando você pode melhorar suas habilidades e enfrentar os tempos difíceis, não apenas você vive uma vida mais feliz. Né? você também cresce como pessoa. Né? É possível criar uma ótima vida, relacionamentos podem ser melhorados, as áreas problemáticas da sua vida podem ser resolvidas e você pode ter uma vida cheia de realizações. Mas isso não vai acontecer ao acaso. Né? Existem algumas coisas aí que precisam ser aprendidas e muitas ações que você tem que tomar. né? Na semana passada, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre alta performance em tempos de crise, né? como mudar a sua vida, a sua carreira, transformando a desorientação em novas oportunidades. O vídeo deve estar aparecendo aqui no canto da sua pele, da minha experiência de vida. Né? Soliência, cite aí o seu estudo numerológico pessoal usando o link que está aí embaixo na descrição do vídeo ou me chame pelo WhatsApp que eu vou dar todas as orientações que você precisa saber para ter um estudo numerológico pessoal. Por hoje vamos ficando é, por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua... Companhia, um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Até lá!